Trocato da linha defensiva, os jogadores que entram, que são longe de serem ruins, muito pelo contrário, mas eles não têm a característica de uma boa saída de bola, né? Quando a gente olha para os zagueiros do Flamengo, Davi, o Rodrigo Caio, está machucado, mas Rodrigo Caio, Davi Luiz, Léo Pereira, tirei o Gustavo Henrique que, vai, que já está vendido, né? Então o Rodrigo, Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício, Bruno e Pablo. Dos cinco, os dois que têm a pior saída de bola são justamente Fabrício, Bruno e o Pablo. E foram os dois que jogaram hoje. Quando você olha para Felipe Luiz e Ayrton Lucas, a virtude maior do Felipe Luiz, em relação ao Ayrton Lucas, é justamente essa construção. Então, também o Flamengo perde. Mateuzinho para Rodinei dá quase elas por elas quanto a esse quesito. Então... Praticamente toda a linha defensiva piora em relação à saída de bola. Você não tem o Thiago Maia. Aí você bota o Diego, que tem essa característica, né, de, é, em princípio, de melhorar a saída. Mas é evidente que o Barroca é um cara que prepara o seu time. O Barroca sabia que o Flamengo vinha com uma linha defensiva que, com pior saída. E aí ele bota o seu time para marcar lá em cima o Flamengo. Isso gera muito desconforto. Né? Hoje o Flamengo teve dois grandes problemas para resolver e quase não conseguiu resolver. Que era a saída de bola... E era a bola aérea e o Santos estava perdido na saída, na saída de gol. Esses dois momentos quase custaram o jogo pro Flamengo. Então, foi por isso que ele colocou o Diego de primeiro volante, para tentar qualificar a saída, mas não deu muito certo mesmo, até em termos de dinâmica, o Diego sente a dinâmica do jogo, acertou alguns passes, errou outros, etc e tal. No segundo tempo ele muda, e aí ele bota o João Gomes na base, abre o time com, com o Cebolinho e o Gabriel mais abertos, o Everton Ribeiro baixa muitas vezes para ajudar o João Gomes e melhora a saída de bola. Especialmente melhora quando o Havaí também baixa um pouco as suas linhas para marcar mais lá atrás. Então, dá para dizer que não foi uma experiência bem sucedida com o Diego de primeiro isso é verdade, tanto que ele jogou só meio tempo mas há motivos para explicar essa escalação, hoje o Flamengo sofreria com a saída e o Barroca inteligentemente subiu a linha do seu time e gerou muito desconforto os melhores momentos do Havaí no jogo foram justamente quando o Havaí explorou essa dificuldade gigantesca que o Flamengo teve para sair lá de trás com qualidade. Lembrando que o Flamengo tem o primeiro jogo no mata-mata, né? Quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Quarta-feira no Maracanã. E, obviamente, por isso Exato. o que o Zupac acaba de dizer, né? Mateuzinho, Fabrício, Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Toda essa linha defensiva mudada. A gente pode imaginar contra o Atlético Paranaense, provavelmente Rodinei, Davi, Davi, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Léo... Luiz. L Léo Pereira e Felipe é Luiz. é a linha titular do Flamengo hoje. Exatamente. Mas do meio para frente, principalmente ali no ataque, pelo menos foi com o Gabigol, foi com o Arrascaeta, foi com o Everton Ribeiro, foi com o Pedro. E que manhã do, do, do Gabigol, né? Antes da gente falar um pouco do Pedro, ele participa do segundo gol, aliás, é um, um passe de 3D. Maravilhoso, ali, né? né? Maravilhoso. O, como a gente Agora falava antigamente, a de Trivela. É, e esse passe Arrascaeta... que ele deu foi um passe de quem sabe. Exato. De quem sabe. Foi um passe maravilhoso. Por outro lado, se não tiver errado nas contas, o Gabigol perdeu uns três ou quatro. Teve umas três ou quatro chances para fazer gol hoje e não fez. É. Não estava numa maneira muito feliz. uma né? no primeiro tempo que o Arrascaeta poderia ter chutado. O Arrascaeta, muito precioso no lance, prefere dar o passe mais bonito, mais refinado. E o Gabi, Acha uma, uma, uma colocadinha de perna esquerda no único espaço que tinha e ele desperdiça. Essa também no primeiro. Essa, essa foi tá a bem... primeira de pé direito. Tá. Isso, que o Antes Vladimir que você estava falando. E no segundo tempo ele tem uma ou duas bolas parecidas com essa, que ele sai cara a cara com o Vladimir, dois meninos da vila, né? O Vladimir também goleiro formado no Santos, tal qual o Gabriel. E ele para, e ele para. Mas ele tem momentos de, de servir os companheiros com muita qualidade. A gente vai ver já já. No primeiro tempo, quando ele, ele serve... Não, já passou. Mas no primeiro tempo, ele serve o Pedro num cruzamento muito difícil que o Pedro com o cabeceio e o Vladimir pega. E no lance do segundo gol, ele participa da construção. Então, na definição, o Gabriel não esteve bem, mas na articulação, ele teve momentos de, de inteligência. Essa aí, ele para nas mãos do Vladimir. Essa talvez é a mais incrível, né? Fala, é, quando Olha a gente... quanto espaço o Flamengo teve para jogar na frente da área do Havaí. Isso me chamou a atenção. O Havaí teve dificuldade para marcar... É, a, entre as linhas de marcação. Toma então, Rascaeta e o Everton Ribeiro, muitas vezes com muita liberdade, sem marcação, para escolher a jogada. E aí, exigiu do Vladimir trabalhar adoidado. E quando o time tem tanta qualidade assim, mesmo num jogo em que o Gabigol não estava inspirado, ele, ele ajuda o Flamengo na vitória, participando da construção da jogada do segundo gol. A gente vai falar mais do Pedro, da estreia do Vidal. O Cebolinha entrou também não teve grande destaque. Vamos falar do goleiro Santos, falhou ou não falhou no gol? E teve o gol anulado, o Leonardo Gacib estará com a gente nesse Sport Center para falar sobre o gol anulado do Havaí, ali marcado pelo Potker no início da partida. Mas agora vamos a Florianópolis. Jéssica Dias traz para a gente mais informações, clima, bastidores dessa vitória do Flamengo por 2x1 sobre o Havaí. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Abel, Pedro, Zupac, todos que estão acompanhando o Esportes? Nós estamos aqui na ressacada, depois dessa vitória de virada do Flamengo por 2 a 1. Hoje a é ressacada recebendo 17.500 pessoas, um público aí quase o esgotamento né, da capacidade do estádio, um público realmente muito bom que já não acontecia há 11 anos aqui no estádio e pelo que a gente acompanhou na cidade, o clima antes do jogo era de festa e eu até acredito que não seja tão ruim agora mesmo com o Havaí tendo saído derrotado daqui por 2 a 1 um de virada, até porque é um jogo, né, é, que movimenta a cidade e esse é o clima, pelo menos por aqui, os, os torcedores vão saindo aqui aos poucos, torcedores havaianos, muita torcida do Flamengo, 2.400 ingressos vendidos e esgotados em 30 minutos e é esse o clima depois dessa partida, foi um jogo até muito bom de se ver, de se assistir porque o Havaí no primeiro tempo deu bastante trabalho ao Flamengo, uma marcação alta fazendo pressão, levando perigo nas bolas aéreas e aí conseguiu abrir o placar com esses 12 minutos do primeiro tempo com o Potker. O gol foi anulado por conta de uma falta no Santos. Na sequência, no primeiro minuto ali do, primeiro te do segundo tempo, o Arthur Chaves abriu o placar. O primeiro gol dele com a camisa do Havaí, muito festejado, mas depois não teve jeito, né? O Pedro já estava sobrando ali no ataque. Vive um ótimo momento, fez um gol ali na sobra depois de um cruzamento do Mateuzinho e o Gabigol ter finalizado. E depois, mais um gol de cabeça, né? Tem sido quase uma especialidade do Pedro, que teve o nome cantado aqui pela torcida, uma vitória muito importante porque o Flamengo fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro entrando no G6, vai a 30 pontos, enquanto a equipe do Havaí está na 14ª posição, a 3 pontos do Z4, precisa realmente de uma reação para permanecer na Série A, que é o grande orgulho do torcedor havaiano, pelo que a gente acompanha aqui na cidade, viu? Todo mundo quer olhar para a câmera e fazer a letra A, porque é realmente uma vitória o Havaí permanecer na Série A e precisa de bons resultados para que assim seja também na próxima temporada. Bel? Obrigado, Jesse... e Havaí, Daqui a pouco teremos entrevistas coletivas, o técnico Dorival Júnior, claro que mostraremos aqui dentro do Sport Center. Tela com Pedro, o cara do jogo, tá, ah, que fase que tá o Pedro, hein? Com Dorival Júnior, números de Pedro desde a chegada do treinador, que tem dado oportunidades pro atacante, para jogar ao lado ali do Gabigol, de todas essas feras, esse time do Flamengo, 13 jogos com Dorival Júnior, é o que mais atuou. 9 gols, é o artilheiro, então, na era Dorival Júnior, cinco assistências, ele lidera todos os quesitos. E 44,1 minutos para participar de um gol. E hoje foram os dois da vitória sob o Havaí, Pedro e Ivo Almeida. É, muita gente pedindo, desde lá, Renato Gaúcho, oh, por que, que não coloca Pedro e Gabigol, Rogério Ceni aliás. E esse Rogério Ceni que foi antes do Renato, né? E eu lembro do, do Rogério falando, ah, a gente perde em recomposição e tal, né? Se, se justificando, ou justificando a não escalação dos dois atacantes juntos. O Paulo Souza tentou por algumas partidas, depois já desistiu. Agora parece que o negócio está engrenando, hein? Ou não? É, é mais do que simplesmente pedir para colocar Pedro e Gabriel junto em campo. Coloca o Pedro e Gabriel junto em campo que vai dar certo. Não é exatamente assim, porque o Gabriel em algum momento ele ocupa a faixa do campo do Pedro e o Pedro em algum momento vai bater com o Gabriel. O Paulo Souza, até para ser justo, de muitas coisas equivocadas que ele tentou, ou tentou e não deu certo, ou não deram tempo para que ele tentasse mudar muita coisa como se foi pedido, ele na reta final de trabalho, ele começa esse desenho de um Pedro atacando um pouco mais a área um Gabriel saindo um pouco mais. Mas a dinâmica do time também era diferente. Então aquilo funcionava muito brevemente. O Gabriel, quando ele saía da área, quem fazia essa, esse papel de chegar quase sempre assim pela esquerda, quando uma segunda trave, era o Bruno Henrique. Se a gente olhar um pouquinho lá para trás, aquela semifinal de Copa Libertadores do ano passado, o Flamengo vai à final com uma construção assim. O Gabriel abre, cruza, Bruno Henrique atacando a segunda trave pelas costas do lateral do zagueiro ali. Então, esse desenho já existia muito no Flamengo. Então, o Paulo Souza tenta adaptar com o Gabriel e Pedro. Dá minimamente certo, só que tem um ajuste muito além da dupla. Tem um ajuste de funcionamento do time. O time passa a funcionar numa outra dinâmica com a chegada do Dorival. E é inevitável, quando a bola do Gabriel não entra, quem tá dentro da área, a comparação é inevitável, porque a bola do Pedro está entrando, a bola do Gabriel não tá entrando. E no, no popular, o Gabriel é atacante, o centroavante, o Pedro atacante. A bola de um tá entrando, a bola do outro não tá entrando. Acaba gerando esse tipo de situação, como a gente está vendo aí com a tela. Só que o Pedro é muito importante, o Gabriel é muito importante o jogo do Pedro. Muito. O Gabriel serve a Arrascaeta como serviu. O Gabriel tira a marcação da área. O Gabriel muitas vezes puxa. Abre espaço, né? É mais, que, é, é mais que o abrir o espaço, é atrair a atenção. O cara que fica em dúvida, o cara que não sabe quem sai. Aí tem o mérito do Pedro. Aí é a categoria. O Pedro, no primeiro tempo, quando o Flamengo não está bem hoje, é ele quem tenta minimamente fazer com que a bola rode. Se apresenta para o jogo fora da área. Se apresenta para o jogo também dentro da área, um jogo aéreo. Já tinha dado uma cabeçada, se eu não me engano, no primeiro tempo. Então, o Pedro também aproveita. Não é simplesmente o Gabriel fazer a função, ele estar ali, a bola, o time está jogando bem e a bola está entrando. Eu acho tem muito de técnica, e de participação do Pedro no jogo. E para concluir, como camisa 9, como finalizador... Vive uma fase melhor que o Gabriel, entrega, a meu ver, muitas vezes mais que o Gabriel, como esse homem gol de dentro da área de profundidade, arrastar bem a defesa, e o modelo de jogo do Flamengo hoje ajuda e ele entrega isso com maestria. Não, acho interessante o que você colocou, porque a gente sempre fala, Pedro e Gabigol, não dá para jogar Gabigol e Pedro e tal. Mas é além. É, tá. é, é o Pedro junto do Arrascaeta, Exato. do Everton Ribeiro e do Gabigol. É o, é o Pedro é com o Gabigol, Abel. É o Pedro com o Gabigol num desenho que o Flamengo começa a ter duas caras mais aproximados. Quando a gente fala em Pedro, Cebolinha e Gabigol, como é que você desenha? Você saca alguém? Alguém tem que sair. Você abre o Gabriel, você não... mas muita gente não quer sacar esse alguém. Vai sacar quem? O Everton? O Everton, às vezes, ele passa despercebido. O Paco, ele pontuou muito tá bem. Tá jogando muito. Então, o, por exemplo, alguém vai virar hoje e vai falar o passo do Arrascaeta foi sensacional, o Gabriel perdeu o gol, mas deu a bola e o Pedro fez dois gols. Quem se sacrifica, quem se segura para fazer uma recomposição hoje, para fazer uma saída de bola quando não tem o Diego, o João Gomes tem problema com a bola no pé, é o Everton. Não, é os o Everton dois que começa a clarear para essa engrenagem lá na frente circular. o com Dorival marcando lá na área do Flamengo. Sim. Sim, com o Dorival Júnior, né? Na era do Dorival, os dois melhores jogadores do Flamengo são Pedro e Everton Ribeiro. Pode ser os mais que a Rascaeta, Gabriel. Exato. Escolher. Pode escolher. Pedro e Everton Ribeiro são os melhores do Flamengo nas mãos do Dorival. são os que mais cresceram Exato. na mão do técnico. E hoje também, o Everton fez um jogo muito bom, muito, muito importante, e o, e o Pedro definiu, né, o Pedro definiu. É, inclusive, no, no primeiro gol do Pedro, o cruzamento era para o Gabriel. Né? O Gabriel não consegue. Ele se atrapalha com a bola e acaba passando sem e querer a bola. A bola bate Pedro. na coxa, aquela coisa do centroavante, né? A bola bate na coxa do Pedro e ele pau, de primeira pega num momento muito complicado. É, o Pedro é um jogador muito fino. Apesar de ele ser grandão, Sim. Sim. ele consegue ter uma, um refinamento técnico que jogadores desse tamanho raramente.